Depois de tantos sábados sem aparecer, vocês acharam que eu ia rebolar minha bunda hoje? Para, para. Ai, gente, que estranho estar fazendo hoje esse encontro com vocês sozinho, pela primeira vez desde que a gente começou lá nos primórdios anos de 1922, que foi a primeira live, que pra gente parece que foi há décadas. Mas não, gente, olha só. Seguinte, hoje nós não temos uma live como a gente já estava tendo. Vocês podem perceber. Hoje, meu fiel escudeiro, eu sou o Don Quixote, da tem Sancho Panza nem falar isso. Tá com o negócio lá da puta que pariu aqui. Mas Felipe hoje não tá aqui comigo. Por quê? Hoje, enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, que vai entrar no ar no horário da nossa live, sempre às 19 horas, Titio vai estar tá onde? Titio vai estar tá dentro de um ônibus saculejando com o Espírito Santo. Quer dizer, olha que delícia. Mentira. É, mentira, que delícia. Mas vou estar tá dentro de um ônibus. Então assim, gente, a gente tá gravando pra caramba. Muitos conteúdos, coisa nova chegando. Muita coisa, é, é, muita novidade que a gente ainda não pode contar, mas na hora certa todo mundo vai ficar sabendo. E por isso eu tô deixando aqui esse videozinho em respeito aos nossos fãs, em respeito às pessoas que estão todo sábado aqui fielmente assistindo a nossa, a nossa live, pra poder dizer pra vocês o seguinte, nos finais de semana passados, né, que a gente tem acho que dois sábados que a gente não apareceu, é porque live a gente tem que estar tá live, tem que ser ao mesmo. E muitas das vezes a gente estava gravando. Então a gente não conseguia estar tá aqui na hora. Ou a gente estava aqui ou a gente estava gravando. Então a gente bora gravar porque a gente não pode perder tempo. Porém, todavia, entretanto... Hoje o Felipe poderia até fazer e tudo mais. Mas o Felipe também tem o trabalho, tem a vida dele. E eu estou na estrada. E nos próximos dois finais de semana... Não vou estar tá aqui também. Vou estar em Curitiba, no Festival de Teatro. E vou estar na minha cidade, Cachoeira de Itapemirim. Matando a saudade, porque desde outubro que eu não vou lá. Então, eu vou fazer vergonha, como eu sempre faço quando eu piso lá. Então, hoje eu estou aqui para poder deixar para vocês o um beijo, o um carinho. Pedir para que vocês não abandonem a gente. Pedir para vocês não deixarem o nosso canal de lado. Pedir também, é claro. Para que vocês não nos abandonem na campanha Todos por Um. Afinal de contas, nesse Pix aqui, ó, você pode nos ajudar com apenas um real. Gente, um realzinho, vai. Um real pode não fazer a diferença para você, mas para gente, causa uma, um rebuceteio. Essa palavra é uma palavra estranha, mas não quer dizer isso que você está pensando, tá? Vamos imaginar que rebuceteio é uma revolução. Seria uma revolução de. Enfim. Se bem que hoje eu posso falar tudo que eu quiser, não tem ninguém aqui pra poder me frear, mas enfim. Então, todos por um, não se esqueçam. Se inscrevam no nosso canal, é importantíssimo. Comentem os nossos vídeos. Não só esse daqui, viu o episódio? Comenta. Ah, passou duas semanas, você viu o episódio novo? Comenta de novo, que isso é interessante pra gente. Isso dá encaixamento. Segue a gente nas nossas redes sociais. Segue a websérie For, segue o grupo Fundição. Pode me seguir também, entendeu? Que a gente adora uma mídia, a gente tá aqui pra isso. A gente, entendeu? tá até querendo mostrar o Momilo novamente. Eu tenho tempo que eu não mostro. Enfim. E a gente também tá aqui pra poder falar muitas coisas pra vocês. Que eu vou tentar ver se eu consigo me lembrar... Porque, né, a gente não, não, não, não preparou um roteiro. Primeiro, gente, olha só. Episódios no Onal continuam seguindo todos os sábados. Galera, vocês têm assistido o Onal? Quando vocês forem ver no YouTube, dá uma comentadinha lá também. Eu vi no Onal e tal, eu vi uma bunda. Olha, hein. Eita, em falar nisso, o episódio que vai ao ar amanhã, que é o episódio 11. Tem uma bunda. Eita, mas olha, eu vou te falar, hein. Senhor, perdão, mas eu vi essa bunda umas 10 vezes. Que eu, eu fui vendo que a cena tá legal. Não só a bunda, claro. Não, não é só isso, mas carimba, carimba que essa bunda, Ó, oh, se eu pudesse eu ia lá e ó, boca nem saliva. Mas, então assistam no anal. Gente, ontem mesmo tinha gente me perguntando no Instagram, como é que eu faço? Gente, eu explico passo a passo pra vocês, é a coisa mais simples do mundo. Eu te mando o link do Anal, Grupo Fundição, você clica, você vai cadastrar o seu e-mail, uma senha, você pode pagar via Pix, 8 reais, pá, e você tem um mês. Gente, com um mês você consegue assistir tudo que tá no canal. Entendeu? Claro, ah, os próximos episódios não, porque entra semanal. Mas, gente, se você ajudar, R$8,00 eu acho que não faz tanta falta para você, porque é por mês. Se fosse oito reais para assistir um episódio, oito reais para assistir uma hora, aí ah, eu ia falar, hum, não. Mas, gente, é oito reais para você assistir o um conteúdo de um mês. Cara, tem muita coisa lá para você assistir, tem muita coisa chegando lá. Então, por favor, on now, quem puder, vai ser muito bem-vindo. Ah, e detalhe, hein? no onal, além dos episódios serem. Diferentes serem feitos na íntegra. O, os nossos assinantes recebem o, os episódios antes de todo mundo. Afinal de contas, no anal o episódio entra todo sábado a partir de meio-dia. Então, queridos, ó, hoje, sábado, daqui a pouquinho, eu tô parando aqui para poder assistir. E a galera do YouTube continua também com a gente, vocês são mais do que especiais, não é só porque, ah, não, no All Now a gente só tá colocando que o YouTube não aceita, ele bloqueia o nosso vídeo, então lá no On Now a gente não tem esse bloqueio, mas no YouTube também estamos colocando o nosso episódio riquíssimo, cheio de coisas maravilhosas e eu tenho certeza que vocês vão amar, comentem porque vocês são mais do que especiais para nós. Quero aproveitar e mandar beijos, beijo pro, pro Renato. Renato, meu amigo. Renato, que corresponde ao Rafael na série. Renato fez aniversário ontem, dia 24 de março. Renato, beijo pra você, viu? Te amo, falei contigo ontem, você sabe da nossa, da nossa amizade, do que a gente já viveu, das memórias que eu tenho, de tudo que eu coloco nos, no, nos meus textos. Nos, nos nossos textos de for, Renato sempre lê, sempre incentiva, me incentivando muito para poder ir para o Festival de Curitiba, Tato, te amo, e Tato é o apelido do Renato, a gente chama Renato de Tato, por isso que foi Tato, em... ou seja, minha vida, é, é, é... sem os meus amigos eu não seria quem eu, né, para você ver. Quero mandar também um beijo para o Igor Celucci, nosso Henrique, que fez aniversário dia 23 de, de março agora também, Igor, falei contigo, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Igor, você tá mandando em São Paulo, pra você que tá em São Paulo. ó. Se você passa... É o Henrique. É ele sim, tá em São Paulo. Igor, parabéns pela mudança, pela virada que você deu aí, viu? Sucesso pra você e segue em frente. E não esquece de me mandar a cena, viu? Tô te cobrando aqui, ó. Olho no olho. Quero mandar também um beijo pro Paulinho, que eu chamo carinhosamente de belezinha, filho do Paulo Beleza. Nosso produtor, nosso amigo. O cara o faz tudo da arte em Cachoeira de Tapimirim. Paulinho, sucesso, feliz aniversário. Você é o cara. Pode ter certeza que hoje mais tarde. Tá. Hoje não, né? Porque eu vou chegar de madruga. Mas amanhã vamos dar um jeito de comemorar. Pelo menos enquanto eu estiver aí, tá? Feliz aniversário. Que Deus abençoe. Quero mandar também... É, eu esqueci agora o nome, mas a netinha, teve uma pessoa, ai meu Deus, eu, eu tinha que ler, mas não vou lembrar agora, mas teve a netinha que ela fez, eu acho que é Ana Clara, ou Maria Clara, gente, perdão, mas a avó dela manda mensagem, falou, ah, ela vai estar tá assistindo, ela sempre assiste, ia ser no sábado retrasado, mas aí não teve a, a, a live, aí no outro sábado também a gente não conseguiu, mas tá aqui, ó, Beijo pra sua neta, eu tenho certeza que ela vai saber que é ela. Eu esqueço, não, gente, eu sou péssimo, eu sou péssimo, péssimo, péssimo. péssimo. Tô tendo quase que usar ponto eletrônico pra pessoa ir falando e eu ir repetindo. Bota um TP aqui na minha frente, eu sem óculos consigo ler nada, eu tô sem Mas tá aqui, ó, beijo pra sua netinha, viu? Beijo, sucesso, saúde, tá? Depois você manda um comentário pra mim, que aí eu me retrato e falo, ó, oh, o nome é tal, tudo direitinho, tá bom? Pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo também, quero deixar o meu beijo. Quero pedir para que vocês não soltem a nossa mão. Agora é o momento de vocês estarem segurando mesmo a nossa mão. Que a gente tá aí, ó... Rumo aos 90 mil inscritos do no nosso canal. Estão chegando 86. Caramba! Para quem saiu do zero, a gente já tá a légua de distância. Mas ainda tem um longo caminho para percorrer. E a gente depende de vocês para isso. Esse vídeo, gente, nada mais é do que, assim... O nosso respeito por vocês. Que todo sábado fica ali. Vai ter live. Hoje vai ter alguma coisa, tal a gente poderia muito bem só falar não, mas a gente sabe o quão vocês são importantes pra gente, então pra gente é muito especial estar aqui e claro, falando com vocês, dando essa explicação de que tem viagem, tem festival de teatro. Alô galera de Curitiba, bora lá hein? Eu, a Mara que faz a Leila, o Tainã que é o Ian da Vida Real, a gente vai estar apresentando em vários lugares de Curitiba, no Fringe, no Festival de Teatro de Curitiba. E, ó, apresentações gratuitas. Pô, você tá por aí? Vai lá ver a gente, menino. Mesmo que você não, não goste, vai lá ver, entendeu? Só não taca ovo que a gente tira um testículo e toca de volta. Não, testículo não, que a gente precisa desse testículo, a gente depois não tem como acoplar. Mas, tá em Curitiba? Vai lá assistir a gente, leva a criançada, vai ter os nossos heróis, Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Capitão América, a gente vai estar tá fazendo peça pra criança. Meu Deus do céu, pra criança. Mas é, pra criança. A gente trabalha... Praticamente Xuxo, CSPB, é, é, eu, Cristiane F, para baixinhos, altinhos, solteiros, cas, casado não, casado não, só solteiro mesmo, enrolado também. Enfim, gente, você que tá aí, tem um que balança, vem. Você que não tem também, vem, vai ser muito bem-vindo. E agora também, não vou ficar aqui falando, me prolongando também, tá? então daqui a pouco, né? Eu encher a minha cara. Quero aproveitar, gente, e desejar feliz aniversário pro nosso fã-clube, que carinhosamente foi batizado de For Lovers, né, que são os amores de For, e agora, pra não dizer que é só de For, eles mudaram o nomezinho, e agora é Fund Lovers, os amores de Fundição ó. Vamos ficar no, no Fund Lovers mesmo, que é mais, mais chique. Gente, olha só, quero desejar, assim, vida longa ao Fun clube. Assim, eu sempre falo, e vou continuar falando isso, acho que pro resto da minha vida. Eu não acho que, que nós... E eu falo como Grupo fundição, como Web Série como Tinha Que Ser Você, Iguais, Amor.com é, é, e todos os outros trabalhos, que a gente não é nada para ter um fã clube. É, mas o carinho que a gente recebe dessa galera é algo tão especial, é algo tão inspirador, que a gente fica assim, meu Deus, que é isso? E é justamente isso, assim é uma galera que poderia estar tá fazendo um milhão de coisas é uma galera que podia estar tá usando o seu tempo para fazer coisas para eles mas eles estão fazendo para gente e sem cobrar nada sem pedir nada assim eles só querem propagar e espalhar ainda mais o nome da nossa série e o nosso trabalho então assim isso é um carinho que não tem preço isso é vale mais do que ouro e assim eu tenho certeza que que Através do fã clube, muitas outras pessoas conheceram a série, muitas outras pessoas foram chegando. É muito possível conversar com a gente, é, mas nem sempre a gente consegue parar a nossa loucura, a nossa correria para poder responder, porque não é uma pessoa que manda mensagem. O fã clube faz esse trabalho para gente. Mesmo não sendo a gente, as mensagens que algumas pessoas mandam para eles, para chegar na gente, chega. Pode ter certeza que chega. Então, o fã clube nada mais é do que uma canaletinha pra vocês chegarem até mais rápido na gente, na série, nos conteúdos. Conteúdos exclusivos que eles fazem, ideias que eles vão dando e que eles vão tirando. Igual o Mágico, vão tirando coisa da cartola, que a gente fica assim, de onde saiu isso? Como que eles têm essa foto? Como... Então, assim, eu quero deixar... Desejar vida longa, desejar sucesso, muitos anos de parceria, cumplicidade, de, de, de irmandade mesmo. Rafa, beijo pra você, viu? Que ainda leva o nome pro Andy, pro André, Etienne, pra essa galera que tá chegando, o Fábio, que tá todo mundo ali agora nessa parte. Mas não posso deixar também de mandar um beijo pro Duarte, pra Mônica, que tava lá no comecinho, o Duarte agora tá com o nosso outro fã-clube, Sossega Periquita, mas o Duarte começou... Quando ainda era For Loves Duarte, beijo pra você. Moniquita, te amo, você sabe o quanto. Sempre tô falando com a Mônica. A gente não se fala todo dia, mas quando a gente se fala, sempre tem uma mensagem gostosa que um troca com o outro. Então, Mônica, te amo, eu tô morrendo de saudade. E se der, eu vou ir buscar meu ovo de Páscoa, porque além de tudo, a Mônica falou: vem cá, matar tá a saudade, vem pegar um ovo de colher. Eu amor, tô com a colher na mão, assim já, ó, tô, ó, nesse chocolate. É nem jogo, hein? tentar ficar mais fit, mas não consigo. Então, beijo pra vocês, beijo pra Malu também, pra todo mundo que já passou pelo fã clube, pra todo mundo que tá chegando, pra galera que vai chegar, galera que tá se filiando, galera que tá tendo carteirinha. Gente, carteirinha, vocês têm noção disso? Então, assim, meu beijo, meu feliz aniversário, viu? Parabéns, meus atos, tô aplaudindo vocês de pé, tá, queridos? Que vocês merecem e vida longa pra gente. Obrigado pra todo mundo, o vídeo hoje vai ser mais curtinho, não é uma hora, eu não tô respondendo perguntas, mas em breve vocês vão ter novidades, já já tá tendo a partir de segunda-feira, uma segunda dessa qualquer, eu vou estar tá comentando os episódios passados até o que tá no ar, pra gente poder ter uma, ter uma sintonia, eu vou falar o que eu acho desses episódios, eu vou falar na cara, entendeu? E se alguém reclamar, eu vou botar um autor aqui na minha cara, que eu falo na cara dele, no caso eu tô falando já que eu tô me olhando no espelho ali, que eu não sou doido. Na verdade, eu acho que eu sou assim, mas se der o eu Então, seguinte, cara a cara tá vindo aí. Tá vindo aí os nossos comentários dos episódios. Tá vindo série nova. Fortem, muita lenha pra queimar ainda. A gente tá no episódio 11, que vai estrear amanhã. Mas a gente vai até o 25. Já, já a gente tá gravando a sétima temporada. Nos ajudem. O Pix, todos por um. Se você quiser ajudar através do CPF, 100 853 45792 Pode também. Você assinando o canal, você nos ajuda. Você assistindo o canal no YouTube, comentando, curtindo e principalmente se inscrevendo e passando os outros, você também nos ajuda. Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer crítica, pode deixar aqui no comentário. Mas é o seguinte, hein? Hoje eu tô parafraseando o Inês Brasil. Se me atacar, eu vou atacar. Botei até a mão na cintura. Que a cintura do Inês Brasil é aqui, ó. Aquela segura silicone aqui, ó. Inês, te amamos também. Inclusive, já fui no show da Inês, amor. Já segurei naquela T, tá? Que delícia. Gente, ó, beijo pra vocês. Bom sábado, bom episódio 11. Pra quem já assistiu no On comenta aqui. Dá um spoilerzinho, mas também não vem botar também muita sacanagem não, hein? Comenta, gostaram da bunda? Ou só eu? Só eu que fiquei vidrado naquela bunda. Gente, só nem posso. Não é nem jogo, não tem nem roupa. Se bem que tava sem roupa, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Comenta aqui, tá? E pra você, amanhã, a partir do meio-dia, tem o episódio 11. E você não perde, tá bom? Beijo pra você, bom final de semana, uma ótima semana. E sábado que vem, se Deus quiser, gravado, ao vivo, da lua, de Velozes e Furiosos 10, a gente aparece, tá? Beijo, gente, fiquem com Deus e até a próxima.